Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre... É... Itaú Personalité, isenção de anuidade aos cartões. Itaú Personalité Mastercard Black, Visa Infinity, Visa Infinity Latam. Como é possível isenção de anuidade aos cartões e isenção da conta? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal... Hoje. Novidade no Itaú, personalité. Minhas vantagens. O que, que é isso, Leandro? É um programa de fidelidade ao Itaú Personalité, onde o cliente, quanto mais usa os seus produtos e serviços, ele ganha pontos e pode chegar à isenção de anuidade dos cartões Itaú Personalité Mastercard Black Personalité, Visa Infinity Personalité, Latam Visa Infinity Personalité. Inclusive... O cartão supremo do Itaú atualmente? The One. É, ou seja, Itaú Personalité Mastercard Black, Itaú Personalité Visa Infinite Puro, Itaú Visa Infinite Pass e The One Mastercard Black. Esses quatro cartões. Podem ficar livres de anuidade através do programa de fidelidade Itaú Minhas Vantagens. Vamos entender como funciona então para que você saiba onde enxergar as suas vantagens no seu aplicativo do Itaú. Clicando na sua página através do aplicativo Itaú Personalite, você vai clicar sobre o seu nome aqui em cima, certo? Clicando sobre o seu nome, na setinha para baixo, vai abrir para você então. As informações da sua conta, agência e conta e, em seguida, as suas vantagens. No meu caso, vantagem 2, eu vou mostrar para vocês quais são os meus benefícios. Então, os produtos que se enquadram aos benefícios e vantagens do Itaú são imobiliário, investimento, salário, investimentos, cartões, veículos, crediário, PIX, Open Fine. Tá? É, ter produto contratado a cada 150 mil em é, investimento, produto contratado, no caso, investimentos e tal. É, saldo de R$ 75 mil a cada cinco em gastos nos cartões, tá? É, ter produtos contratado com o Itaú, cadastro a chave PIX e com consentimento do cliente. tá? E aí tem aí os passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 para você chegar nos seus objetivos. tá? Bem, vamos entender aqui quais níveis que tem tá? e o que eu posso ganhar de benefício para cada nível. Nível 1, 10 dias sem juros no limite da conta 50% off em cinemas, 50% desconto usando o cartão de crédito Itaú Personalité para compra online. Um ingresso por sessão, por cartão, para o titular e adicionais. Até 50% desconto off em teatro e até 50% desconto em ingressos de teatro para peças selecionadas usando o cartão de crédito Itaú Personalité. Menu Personalité, acesso a um menu exclusivo a um preço fixo, em restaurantes é sofisticado pelo menu personalité. Taxa zero de corretagem, investimento com taxa zero, em renda variável, renda fixa, fundos imobiliários, tesouro direto e previdência. TAG do Itaú sem mensalidade, para evitar filas por meio de um adesivo com pagamento automático em pedágios e estacionamentos. Maravilha, né? Então esse é o nível 1, um, caso você atinja. Nível 2. Anuidade é gratuita nos cartões Black e Infinity. Como eu falei para vocês, o Black Puro, Personal o Mastercard Black Puro, Visa Infinite Puro e o Personal IT, Visa Infinite Latam Peste. Isenção na tarifa da conta, isenção no pacote da conta corrente. Olha que legal, não paga tarifa, não paga anuidade dos cartões. Vinhos Mistral, acesso a uma seleção variada de vinhos com até 15% de desconto e mais 4 pontos de up a cada real gasto na sua compra é, pelo hotsite exclusivo disponibilizado no canal para clientes do nível 2 ou superior. Que legal, viu? Nível 3, assistência residencial grátis, um serviço por mês de instalação hidráulica e elétrica e reparo hidráulico e elétrico, desentupimento e chaveiro, serviços prestados pelo Porto Seguro Faz. Ganhe mais pontos no Itaú Shopping comprando diretamente pelo site disponibilizado pelo aplicativo para compras para os clientes do nível 3 ou superior. É bem legal também. Estacionamento próximo a aeroportos. 4 diárias gratuitas por ano em estacionamentos próximos aos principais aeroportos do Brasil. Nível 4. Desconto no seguro alto 18%. E de desconto na contratação do seguro alto da Porto Seguro, é, Seguro ou Azul, tá? Cinema com é, todo mês um par de ingressos por mês em salas da rede Cinemark, salas 2D, os ingressos não são acumulativos e os benefícios estão disponíveis no aplicativo Cinemark. Nível 5, cartão de crédito The One, anuidade gratuita no, no melhor cartão do Itaú, Personalité, portanto, gente, basta você usar os cartões com mais fervor. Aí deixa eu mostrar para vocês o que que fala para mim poder é, alcançar aqui o próximo step que é o nível 3. Tá, você observa o meu nível 2, o, o estágio que eu estou, né? Faltando alguns passos aí para chegar no nível 3, né? Eu tô com 8 passos de 11, falta 3 passos aí para alcançar esse nível, tá? E aí ele mostra, pessoal. É, também é, como avançar e ganhar mais pontos então por exemplo, em conectividade ele mostra que eu estou 2 de 3 ou seja, falta mais uma para dar 3 então chave pixel eu levei um passo open find eu liberei mais um passo falta salário, eu não tenho salário então esse passo não vai entrar né cartões, aqui ele fala pessoal, os níveis do cartão, então 5 mil de gastos batido, 10 mil de gastos batido, 15 mil de gastos batido Porém, 20, 25, 30, 35 não batido. Né? Então o cartão ele daria mais. O sistema daria mais dois pontos para cada nível atingido aqui. Tá certo? Depois de investimentos, ele também traça aqui que são, falta quatro passos para o nível 3. Né? Então ele mostra os investimentos que eu não bati nenhum para você bater a meta e ganhar aqui quatro pontos. Tá bom E por fim, crédito e outros, ele fala que financiamento imobiliário, financiamento de veículos, cre é, crediário ou consignado, você teria condições de dar upgrade 4, é, mais 2, 6, mais 2, 7, 8 pontos. Quanto mais pontos acumulados, mais próximo dos outros níveis você chega. É, nível 1, 2, 3, 4 e 5 são os níveis que você teria para chegar. Chegando no nível 5, o cartão One é sem anuidade. Enquanto você se manter ao um nível, tá certo? Então tá aí pra vocês a novidade do Itaú, minhas vantagens. Aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para Matheus Santos, um grande abraço. Carlos Alexandre, membro diamante do canal, um grande abraço. Uberlândia, Marcão Itão. Marcos Itão, membro diamante do canal também. Rafael Nunes, um grande abraço. Luiz Sérgio, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo.